Depois de seis meses, aqui estou eu. E aí, gente, o Pingodão tá de volta na área. Mano, sim, você deve estar tá se perguntando o que eu vim fazer aqui. Não lhe interessa. Sim, depois de muito tempo, eu resolvi voltar e reviver esse canal. Mano, eu ando jogando muito Fortnite, mais especificamente criativo. E esse cara aqui de trás, ó, ele oh! mesmo, tá me enchendo o saco, pedindo pra não voltar a fazer vídeos. Então, antes de mais nada, mano, já peço demais. Se você gostar desse vídeo de hoje, deixa o like e se inscreve no canal, é muito importante. Mas vamos pra ideia do vídeo de hoje, Chega, Quem? que é a ideia do vídeo de hoje, explica aqui pra nós, mano, que tá negócio galera, só, é, só, é o só, seguinte. Só, só, só, só vou falar. Vai lá. Eu escolheu o é um mapa do modo criativo, relembrando da temporada número 1 um até a temporada número Eu dois acho dois que é justo, atrás. mano, já que eu tô começando agora na temporada 10, nada mais justo que a gente começar do zero, mano. E Vamos a temporada limpar dez, tudo. E 10, pra quem não sabe, a gente teve essa parada de volta no tempo, então esse Exatamente. mapa vai é meio que todo sentido. É isso mesmo, mano, a gente vai fazer hoje esse escape room valendo o quê, flicão? O que você vai me dar isso de presente tá... pra nós? Isso aqui, velho, que é um cartão que liberou passe de batalha 2 mil bucks e um spray da World Cup, mano. É o cartão que todo mundo quer. Tá cara, todo mundo esse que cartão. sonho, fio. Vai ser meu? Será que o Bigodão ainda não liberou o passo de batalha da ainda 10, não, tá? Ainda não, mano. Mas eu tenho certeza que hoje vai dar tudo certo. Esse Escape room. Se você gostar desse vídeo, deixa o like e e fala deixa o like embaixo. Se inscreve no canal, velho. Se inscreve no canal agora. Vai ter muito aqui vídeo a gente vai top. Ter muito vídeo. Exatamente, muito vídeo, do muito vídeo da hora aqui pra vocês no canal do Bigodão diariamente. Tamo junto. Agora assim, bora pra partida. O negócio vai ser doido. Bora, bora, uh! bora agora. Yeah. É seguinte, rapaziada, mano. Já tô aqui com o Flex Power, o cara mais poderoso do Fortnite. Fortnite, e aí, hello, Flakes? hello, Bora começar essa bagaça, mano Tá, explica primeiro pra mim qual que é da, do mapa que eu não entendi A ideia desse é mapa aqui, mano, é lembrar a Season 1 Já que eu tô chegando meio atrasado no Fortnite é. Não, o problema é que eu não joguei na Season 1 Então eu não faço a menor ideia é. Na verdade é coisas que lembram a Season 1 Esse mapa aqui, ele se refere a coisas que lembram no Season 1 Eu já gravei um vídeo com o Flex, mano, jogando Com ele no canal dele, um escape room também E a gente basicamente tem que achar algum lugar pra escapar desse negócio Mano, eu acho okay. mal complicado, velho Tá, ali naquele, naquela caixinha de alfinho não é nada Mas talvez dê pra fazer algum oh. parkour aqui do lado de fora oh. Tô achando os negócios aqui meio doido aqui, ó. Tá, calma lá que eu tô indo, bigodão. Vamos espalhar. A estratégia é essa. A estratégia é essa, meu filho. Temos que achar a saída desse negócio. Tá, obrigado. bigodão. Ai, calma lá que ele é Olha lá. Não, não, não. Eu não sei onde que é, mas tá vendo que dá pra subir aqui em cima? Tô vendo onde tá indo. Onde tá indo. Calma aí. Não, não, não sei. Eu tô aqui, ó. Ah, beleza. Mas calma lá. Aqui Cadê? também tem, ó. Calma aí. Ó, ó. Achei, achei a primeira Ah, calma lá. Boa, boa, Eita. beleza. Vem, Flequinho. Tô indo aí, obrigado. Vai pra cá, meu amigo. Agora pula pro próximo. Eu vou cair. Vai o primeiro. Ai, não deu tá não deu também. Conseguiu? Difícil. Não, não consegui. É difícil. Não, não, mas o problema é tu pula aqui, tu bate a cabeça, meu filho. Assim fica difícil. Calma, calma. É na caixa, é na caixa. É na caixa? Também então, tem que ter uma caixa aqui. Mas que é, que é muito estreitinho, mano. Que, que doideira. É muito estreitinho. Calma, Eu calma, acho calma. que tem que subir na caixa e da caixa e ir para lá. Mata, tá. Tá, Mata, tá fio, de mim. Sobe, sobe mesmo. Um de cada vez, não vamos se aqui. Calma. Vai lá, flicão. Eu confio em ti, meu amigo. Não vai, mano. É difícil. <risos> tá, tá. Calma, calma, calma, calma. calma. Tentei primeiro. Ai. Ai, quase, Ai, que mano. que porcaria. <risos> Mas é isso, é isso, certeza. É, eu acho que é isso também, filho. Pula pra cabeça. Pula, pula, pula pra cima. É! Consegui, consegui. consegui. Você foi pra frente? Você foi pra frente? Tá aí, Ai, caiu. Tá Idiota! Mas deu, mano. Eu só fui pra frente e voltei pra trás. Eu voltei um pouquinho pra trás. Na hora que eu tava caindo, eu voltei pra trás, entendeu? Vai, filhão! Isso, boa! Boa, boa! Agora acho que é só pular ele na caixa da frente, pelo menos eu espero. Uh, Caraca, uh, uh, mano, uh, uh, quase. Calma que é difícil. <risos> é difícil, parceiro. Ai, consegui, consegui pular de novo. Vai, migadão, pula. pula. Achei que eu peguei a manha, calma lá. Uh -huh! Boa, cara! Tô esperando aqui, Flex! Ô, oh, é inadmissível eu ficar pra trás de ti, viu? É, se tu ficar pra trás, vai ser feio, Tu que tem toda essa mãe de pro play aí, vai Foi, ficar beleza, feio. Deu certo. Aqui é fácil agora. Você sair pulando. Ai. Ah, idiota! Não, mano, que derrota! Não, mas eu acho que agora eu já peguei a manha. Calma lá. Conseguiu pular, Foi, já botou. Pula deu lado. certo, consegui, consegui, boa, consegui. boa. boa, boa, Ó, eu acho que agora, mano, pelo menos tá tudo entendendo que é pra ir naquele caninho lá da frente, ó. Não, não, eu não acho que é certeza, é, né? aqui, ó. Não! Ai, que porcaria! porcarão! O nome que bota tudo de novo, mano. Isso aqui, mano, é o é um exemplo perfeito para tu medir. Tem um cara muito estressado, não é? É bater paciência, tá ligado? Deu certo, deu certo! Pulei! Cheguei aqui, ó bigodão! Ai, mano, já tá na parte de cima, caramba! Tô aqui ainda, passando trabalho! Tô suando aqui! Calma! Olha pra baixo, isso! Ô, bigodão! Boa, boa, boa. <risos> Calma lá, tem que já tá dois anos aqui, mano! Tá. Não, não, sobe pra cá, ó, vem comigo! É, beleza! Vem aqui pra é cima! Fácil, né? Tava tá bem, bem entendível! Beleza? Não, calma lá. A gente tem que subir aqui em cima, só não sei como ainda. Tá, pensou se eu cair lá embaixo de novo? Tem que ir. Que tá, que que é? eu a gente tem que ir agora? Eu não sei, eu não sei. Tá, calma lá. Deve ser alguma coisa com essas caixas aí, mano. Essas três caixas. Obviamente, porque só tem isso aqui aqui. Ó, tem a entrada ali em cima. A única saída seria para cá, certo? Então tá, calma lá. É. Oi. Eita, mas é difícil pular ali, mano. É muito pouco espaço. Ai, ai. Ui, quase que eu fui para baixo, mano. Tenta, tenta. Ah, mas é muito é não, pouco que, espaço aqui. Entendi, entendi, entendi. Olha a minúscula da caixinha. Tu conseguiu! Deu certo, entendi. deu certo, pulei. Olha pra baixo, Falei. Olha pra baixo. Ah, olha pra baixo pra pular. Encosta na parede e olha Pra baixo, quando estiver no limite, da caixa tu pula. Galera, energia positiva, deixa eu ver que tem essa bagaça. Que agora vai! vai, e vai agora vai, vai. vai! Não! Que tragédia, mano! Ô, sim, mano. E aí? Quem confiou, quem confiou, quem não confiou, não confia mais, meu parceiro. Passei, viu? Não é fácil, você fica... Fácil. Eu não sei o que, que tem que fazer agora. Eu não cheguei eu a buscar tá bom. Beleza, tem 500 árvores ali. E deixa eu ver do mano, outro lado. Tipo assim, pelo que parece, tem uma fase nova aqui do lado, tá ligado? Mas eu não sei se pode pular pra lá direto. Eu acho que não. Eu acho que não, calma lá. Dá pra quebrar o pallet? Não dá, não né? Não dá pra quebrar o pallet, mano. Nada, na verdade, dá pra quebrar, né? Não. Tipo assim, obrigadão, eu tô achando que a gente tem que ir lá pra cima, tá vendo? Ali, ali pra cima no, no spalet dourado, esse pallet dourado lá na frente. E pra isso vai ter que subir nas árvores. Tá, calma lá, calma lá, subir nas árvores. É. Eu tô indo, foi, que sabe que é pra Ai, meu Deus. Tu flex, foi, ó. Tu foi. <risos> Ai mano, tu nem me esperou pra ver se era o certo isso aqui ou não Não, não Acaba. sei, pula Ai, idiota Nossa, vai ter que subir tudo de volta Tudo de volta oh, Tô chegando, tô flecão esperando, Já tô, tô aqui te vendo, meu amigo Esse é o verdadeiro companheiro, olha lá mano. Fazendo boleto e sabão pra ti, bigadão Beleza, agora eu preciso pular pra ali Nossa. Agora vem, vem, tá, só pula, pula Prepara pular, pega impulso e pula Beleza, uh! Ah, moleque, boa, vem pra boa, cá, boa, bigode, boa, cuidado boa, que tem uma trepa boa. aqui embaixo. Tá, calma, não, tem uma trepa aqui, ó, pula aqui, calma. É, tá, aí, calma. Ó, eu vou, vem aqui, ó, quando eu avisar tu corre, tá? Vai lá, ativa esse negócio, ativa esse negócio, plecão diz que é o um amigo. Agora vem, agora vem, agora vem. Pode oh, voltar. Já tá aqui, o número 2. Torre Fase 2, mano. Chegamos. Você lembra de alguma coisa aqui, dessa construção aqui, meu parceiro? Não, essa aqui é Torre tortas Torre tortas, Torre tortas Torre Ai, que barulho é esse? Quê? Tô ouvindo esse barulho? Não. Olha aqui, vem cá, vem cá, vem cá. O ok, Calma aí, tô chegando. Escuta. caraca, tô surdo. Não tô ouvindo? Tô ouvindo, mãe. Calma. Tem barulho de monstro aqui, bigodão. Monstro? É, tem zumbi, é zumbi, tem zumbi aqui do lado. Tá, calma ali. Tem um, tem, um, tem um checkpoint aqui, ó. Tem um checkpoint aqui, ó. Checkpoint, pega lá então. Bora, bora Beleza, vazar. Beleza, Pegamos o checkpoint. Tá, bora. agora é simplesmente procurar. Procurar a saída. Calma lá. Esse aqui é o prédio, o prédio antigo, o prédio principal de dois histórios. Morreu! Ai, morri. morreu! Nossa, que cagaço! Já the foi? Eita! Opa! Ah, já achamos já, calma lá. É aqui mesmo? Eu acho que é. É aqui mesmo, viu? Tá, tá certo, tá, tá certo mesmo. Opa, passei, passei. Tá, aguenta um pouquinho que eu tô subindo aí. Tô chegando, calma lá, vai, beleza. pula aí, pode ir. Pulei. Não, a melhor coisa de todas é quando a gente achar rápido o lugar certo. Exato. Ó, pelo visto. Ó. Eita, passou direto. Ai, ai. Vai primeiro, vai primeiro. Deixa eu tá. deixa na frente, calma lá. Um por vez. Um por vez, Miguel. <risos> um por vez, ó. Um por vez, os <risos> um dois no do mesmo tempo, mano. Aí tá, tá complicado a sincronia. Já cheguei. Sobe na cadeira e vem pra janela. Beleza. Deixa eu dar um pulão aqui. Só vem. Beleza, cheguei. Boa, garotão. Beleza. Boa, boa, boa. Foi de boa. Ali, é, é, Nesse momento a gente fica aliviado. Não, desse lado, aqui, ó. desse lado aqui, ó. Tá, mano, ó, temos um lixeiro aqui. O que, que será que esse lixeiro tem aí, mano? Calma lá. Não, sobe no lixo. Deve ser, né, mano? Ó, calma lá. Ai! Eita, caiu! Pega, É calma. difícil, calma lá que não é fácil. Ei, não. consegui subir em cima do lixo! Consegui! Subiu? De primeira, meu parceiro! Respeita! Tá tirando, ó, tem uma entrada aqui em cima, mano. Eu acho que é aqui em cima. Calma lá, vou tentar pular ali. Ai, ai, tô aqui, pulei aqui. Tu subiu, como tu subiu no lixo? Tu foi por que lado? Olhando o personagem, <risos> eu vou pelo lado esquerdo. Eu tô aqui em cima. Ai! Aqui, então? Ai, morri também. What the fuck, mano? Que que é isso? É difícil mesmo, calma lá. Beleza. Subir nesse lixo é fácil, mano. Aqui, ó. Pulei! Ah, entendi, beleza. Entendi, Viu? Mano, beleza. Nossa, mano. Pulei. Sou, Pulei. Sou, sou? Nossa. Não sabia que o cara tá bom assim. Oh, Tem um lixo aqui em cima da gente. Será que é ali que subir? Pulei pra frente primeiro. E depois nesse é lixo. No outro? Ai, que bodega, calma lá. Ai, ai. Que raiva! Vamos, Caipirão! Calma! Nossa, mano! Eu não errei nenhuma vez para subir em cima do lixo! É porque tu leva jeito para lixo, né, Picadão? Tu gosta de lixo, né? Porra! Ah! Pela primeira vez! Só fui falar ô palhaço! Já acabei morrendo aqui pro lixo! Ah, mano! Mas será que é isso mesmo? A gente tá que nem dois de idiota! Olha a cara dele! <risos> Tentativas em vão! Ele tá subindo em cima foi. de um lixão! Será que eu tenho que pular em cima de ti? Tenta, Vai lá! Não machuque, hein! Não machuca. Que deve ser engraçado! deu, ai não dá esquece não deu não, não dá Deus. tempo, eita mano calma lá, eita mano tem uma paradinha aqui no canto que eu tô achando bem suspeito calma lá olha ali olha aquele canto ali ó mano será que alguma coisa a ver com aquele canto ou é só visual, ai não consegui, ai, eu acho ah, que é não, só visual não, mesmo não. tá calma calma, ah tá. aí consegui consegui Uhul. nossa velho <risos> não mas tá certo entendi nossa que bodega <risos> entendi, entendi entendeu não Se precisa entender eu não quero nem saber que eu não entender né calma U. Uh! <risos> Ai, porcaria. <risos> Bodega. <risos> Eu bati a cabeça ali, mano. Que porcaria, velho. Ai, mano, tô chorando. Né, de aqui, de aqui. Pode jogar muito, muito bem no Royale. Mas não basta oh. tá jogar. Foi, foi, foi, foi, foi. Boa, casa tá boa, Bigodão. <risos> Estou avançando na próxima fase mano, já. Que engraçado, Ben. Achei, achei, Bigodão. Aqui na frente, aqui na frente, ó. Oxi, São três que... já na frente primeiro. Direto já? Caramba. Direto, pode passar aí na frente. Ah, vai, então. tá querendo me mandar pra morte, né? Ai, ai. Assim. Oh, assim. Ah, boa, rapaz, beleza. Ó, oh, Fortnite now very popular. What is dead in the sky. É a temporada 3, onde criam os meteoros Exato, no jogo. Exato, né? Aqui tu tá andando com o método pra curva, vai, vai na frente então. Ai, já caiu aqui embaixo. Pelo menos eu morri. Ah, bigodão, coitado. Deve ter alguma coisa embaixo da água, mano. Só pode, não. Deve ter alguma coisa embaixo da oh. água. Tem que vida embaixo da água, meu parceiro. Agora é procurar, procurando o mapa. Isso aí. Tô procurando, mano. Mas eu acho muito bonito, mano. Ver uma cidade inteira construída assim em miniatura. E o personagem mal grande andando em cima dela. Eu, eu ainda tô na tua teoria debaixo da água, mano. Eu vou andar aqui. aqui não, eu loco. acho que tem alguma coisa embaixo da água. Você tem que procurar. Eu tô andando aqui que nem um louco embaixo da água. Não consegui ver nada. Mano, achei. É aqui embaixo Onde da água mesmo. Tu tá? tava certo, Fricão. Onde, Onde que Aqui tá? eu... ó, tá pulando aqui, ó, que nem o um canguru. Aqui ó. Ai, calma, lá que eu tô te vendo, velho. Pera lá. Pelo menos eu, eu acho que é aqui. Vai, vai na frente, vai na frente. Ah, achei, achei, beleza. Ah, achei. <risos> Tá bom, né? Tá bom, então, né? Achei. Eu achei, entre aspas, né? entendeu? Vai correndo, radon, ah, beleza. Checkpoint, check point, checkpoint, season 4. Ah, número 4 já, beleza. Ai, que legal. Aqui foi quando o meteoro caiu na cratera, ele gerou pra gente os cristalzinhos de poder. Foi muito doido, foi na temporada do ômega, do carboneto. Exatamente. Tá, calma lá, calma lá. Ó, tô subindo em cima aqui. Dá pra subir aqui em cima, mano. Eu acho que tem alguma coisa a ver aqui em cima. Aí na frente tem um negócio azul, Guadão. Aí, ó, aí na frente. Ah, não, ó, o trap. Mas agora, como chegar ali? É pular, velho. Só pular. Eita. Tá estranho, muito longe. Calma lá, mano. Ó, ó, aqui, ó. Eu tô achando. É, por, por, por, que, por que que teria LED apontando pra lá, mano? Será que dá pra subir neles? Eu não sei. Vamos ver, ó. Tem um rastrinho de LED Calma aqui, aí. ó. Olha, olha aqui. É só conseguir subir lá em cima agora. Ai, ah. ai, me tranquei. Ai, não tem como voltar. Me tranquei. Oxa, não tem o que fazer, Ei. não. Já era. Nossa, mano, Adeus. Vai é surgir. Vai. Ó, ó, tá quase, mano. Ui, tá conseguindo. Quando chegar mais pra frente, tenta arrastar o um mouse pro lado. Sei lá. Não tem, não tem lógico. Achei. Não, ué É que talvez fuja do óbvio, né, mano? A gente tá tentando achar As coisas, tipo, que tá na cara que é pra ser A gente foi nas duas únicas coisas que tá na cara E, tipo, o jogo não vai olhar pra ti e vai dizer Ô, oh, seu palhaço Já encarna o investigador aí, calma lá Mano, tem muitos containers E, tipo, muito ferro velho, muita coisinha Estragada Ai! Mano! Flex Power, Achei, acho que achei! Aonde? Onde que é? Onde aqui quer? num container aqui. Acabei caindo aqui dentro. Aonde? Aqui, ó. Tô num container. Ai, tô preso aqui. Mas eu acho que aqui tem, aqui tem uma trap aqui, tem uma trap aqui. Não é trap. É reforço de velocidade. Ai, eu tô acho que eu conseguindo ver a, a próxima fase daqui. Calma lá que eu tô indo, calma lá que eu tô indo. Calma lá que eu tô indo. Eu acho que é aqui, mano. Eu acho que é aqui a saída. Ah, aqui mesmo, bigodão. Tá certo, tá achei, certo. Achei, achei. Tem, tem uma passagem aqui, ó. Só que eu acho que não cai, gente, então. ali dentro. Deixa eu dar, dá licença, dá licença. Tô tentando dar licença, mas eu espaço meio gordinho. Ei, calma lá, pensa. A gente ganhou um item. É exato, ganhamos um item de velocidade. É pra colocar lá naquele treco, lá pra gente poder vazar Será que se a gente ressurgir a gente vai ressurgir com um negócio, mano? Eu gosto De calma lá, calma lá, ressurgir Se eu voltar com o item, a gente já sabe mais ou menos o que a gente tem que fazer Ó, tô com o item, tô com o item, tô com item É aqui em cima então, bigode, é aqui em cima, ó Aonde? Aqui, né? Como, como que eu seleciono o item? Não sei O que tá fazendo? Tu vai ver, ó, ó Não! O que que tu fez? O quê? O que tu fez, louco? Eu vim pra cima da fase eu Tu fez o menos óbvio possível Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ah, ó Ai, ai, ai, ai, Nossa! Quase. Ai. Beleza, não boa. é que menos, ó. Vem, igual vem, vem rápido. Ó, oh, consegui. Vai, vai, boa, beleza. Eu tô chegando <risos> aí. Você serviu de coisa pra mim. <risos> ó, tamo na Season 5, Flays Power. Tudo tá na Season 5, né? Eu não, né, mano? Só vem, meu parceiro. Não, o meu bugou e não vai, mano. Mas o sled bugou. Deu certo, tô de volta, boa! Bigodão. Vai chegar na área. Boa, nem demorou, nem demorou. Essa aqui parece que não tem pra cur não, velho. Exatamente. É aquela coisa, a gente tem que fugir do óbvio, Bigodão. Tá, calma, tô procurando. Tô procurando. Achei, é, Bigodão, aqui é canoa, na canoa, canoa. O moleque nervoso. Esse cara tá, aí, tem um carrinho Ai. aqui, velho. Ai, não tô conseguindo entrar. Beleza, entrei. Tá, vai de Carrinho aí que eu vou tentar procurar saída. Eita barbeiro, nossa mano. Porque Ai, tu de... me atropelou, tu me matou, Brigadão. <risos> <Biodon. risos> Te atropelei, mano, sem querer. Achei saída boa. Vem, vem, vem, vem. Acho que esse negócio aqui de velocidade que tá complicando um pouquinho. Calma, beleza. Beleza, achou? Deu certo, deu certo, deu certo. Achei, achei, achei. Eu sou um gênio, velho. Caramba, ah, agora eu peguei um ponto legal. Ah, boa. Oh. Opa, tá Ah, passei. hello, hello. Ah, Agora vem. moleque. Opa, opa, que é isso, fase mano? chegamos aqui. Temporada 6. Eita, frio. Essa foi uma temporada esquisita. O um cubo, bigadão. O um cubo, caramba. Ah, morre! Ai, ai, ai. Não, não, não, não vai, não vai, não vai. Meu, mano. Tá aqui os zumbis, Blake, som que eu tava escutando Vai, tem que dar o lé neles. Dá o lé dá o lei, dá o le. Cuidado. Tem uma casa aqui, bigodão. Mas os caras vão é em cima de ti, mano. Tu tem um de vida só. Ai. Tô tentando me acertar, mano. Já tô aqui, já tô aqui, já, já tô na bem. casa. Ai, os caras estão tentando me acertar. Ai, morri, mano. Os bichos estão tudo vindo em cima de mim, mano. Não tem como passar, mano. Chuvô, é, é na sola da minha bota, é na palma da minha bota. Ai, consegui chegar na casa, consegui conseguiu. Na boa, boa, boa, boa. Beleza, beleza, beleza. cheguei aqui, chegue aqui. Vai no banheiro, vai no banheiro. Tu vai subir no bacio e vai pular no quadro. Que banheiro? Tá, cheio o banheiro. Que do dourado dourada do banheiro. É. Uh, boa, caraca. Beleza. Eu não sei o que fazer aqui, eu tô perdido. Ei, vamos lá. O quê? Ó, o quê? Seguinte, acho que achei. É aí? Mano, é boa análise, beleza. Será que achei, mano? É aqui, mano, pula. Eita, prima. A gente de primeira. Eu espero que seja aqui. Ah, a gente tem que pegar um item. Hum. Ah, merda. a gente tem que pegar aquele item. Tá, lá, mas pelo menos a gente já descobriu o que tem que fazer. A gente tem que pegar aquele Deve item Deve ser uma, que tá uma bounty na... Deve ser uma bounty Com nós não tem essa. A gente acha todos os mistérios. A gente, a gente tem, tem que ver, pegar né? aquela. Deve ser o que é uma bounty lá em cima. Easy, easy. E? Aqui embaixo eu sei que tem. Calma. Ai, como que a gente ali, mano? Consegui, Brigandão. Consegui. É na árvore. Boa, boa, boa. Pega pra mim, peguei, pra você. Peguei, pra peguei, pra peguei. Tá, temos que voltar. Agora chegou a minha maior dificuldade. Vai, Brigandão, vai, Brigandão. Vai que é tua, Brigandão. Passei, passei, passei, passei, passei, passei. Beleza. Nice, bele eu aqui que descobrir essa passagem secreta, só que faltava que ele ia passar sozinho. Traíra. Tô passando aqui, tô chegando, tô chegando. Fiu! Cheguei, meu parceiro. Agora dá licença. Vai, vai, vai. Passei. É? Beleza, beleza, beleza. Passei também. Não, ah, boa. Easy, easy, easy. Me easy. Ó, tem... Ai, ai, ai. Ô, bigodão, tá te a minha cara, né, velho? <risos> Mano, eu te juro que eu não põe o propósito. Ó, eu vou te tacar. Vai ali, vai ali na ponta. Vou te tacar. Seja o que Deus quiser. Pula. Ai, pulei também Ah, não, tá certo, ali na frente, ali na frente, bigão, não, tá certo É ali, não, aquela, aquela parede, parede atravessa Ai, ai, quase, atravessa mesmo, mano Que doideira. Já achamos já Eita até um quase vencendo aqui deixa consegui, o like. Consegui. Conseguiu? Mano, bora deixar muito like nesse vídeo Agora, meu parceiro, eu tô indo, tô indo, flecão Eu tô indo, salva se quem puder Eu tô aqui já Beleza, beleza, beleza, beleza Muito bem. Agora eu vou, flex, aguenta aí Uou! Passei! Iba! Ah, eu tenho certeza eu tava que tava desacreditado de, YouTube, de eu mim. Eu tava procurando outra coisa pra fazer. Facelei é a vitória! GG! Faz a história Fora champanhe aí, meu parceiro! Uhul! Uhul. Eu ganhei minha é, né, né, história, Passar nesse escape não, room, meu filho. Certo, deu certo, deu certo e agora não, chegou. Foi um, um ligador, tão foi momento, um pouquinho, um pouquinho mas, mas certo. passamos. Agora chegou o tal momento tão esperado de raspar estrego aqui e cadastrar dentro do jogo, mano. Será que vai vir de verdade? Tá, ele Exatamente, será que vai vir de verdade ou não vai vir? É pra vir, né, mano? <risos> Mano, tô abrindo o Fortnite aqui logo depois Aí, ó, hello, Que hello, tem hello. cadastrado aqui, já ganhei já esse spray, rapaz Que é um spray muito, muito lendário Clube, Consegui aqui o passe de batalha Uhul! -huh, e mais 2k de V-Bucks Meu Deus do céu, mano Que presente foi esse, manor, ou eu? Ou eu, eu não sei, vamos ver agora, ó Passe de batalha ah, pode dar clean ali, ó Fica clean Clean de graça. Ó, de graça, zero V-Bucks Opa, zero V-Bucks aqui Então bora comprar aqui o passe, mano, resgatar por zero Zero V-Bucks oh, Meu zero V-Bucks, inteira. Já compramos aqui, ó. Bora. Opa! Olha as skins que a gente já tá liberando aqui, meu parceiro. É isso aí. Agora, bora trabalhar bastante, fazer essas missões e completar essa Eu bagaça. Inteiro. Exatamente. Mano, é isso aí. Espero que você tenha deixado o like aí embaixo. Valeu, Se inscreva tchau, tchau. no canal. É Tamo junto e vai ter muito mais vídeo com esse cara aqui, ó. É Valeu! Valeu.